nós estamos lançando ah, novamente a campanha de prevenção ao HIV AIDS, é, dando continuidade à questão da prevenção combinada. A, a, a logo deste ano é hashtag Vamos Combinar. A prevenção combinada, é, o Brasil é um dos poucos países que adota todos os métodos que são recomendados pela prevenção combinada. E nós, no final do ano passado, nós conseguimos já, em 35 serviços brasileiros, implementar a PrEP, que nós acreditamos que é um dos maiores legados, além, claro, da mudança do tratamento do HIV com incorporação do inibidor da integrase. Então, eu acho que esses são dois marcos importantes. Além do que, obviamente, nós tivemos também a questão do tratamento para todos em hepatite. Então, acho que eh, esse ministério tem muito a comemorar. E vamos combinar que nós estamos trabalhando muito para que vocês, fulhões, tenham a prevenção como principal foco neste carnaval. Além do preservativo, você pode também se se colocar em risco, você pode também buscar nas unidades de saúde a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, fulião, vamos nessa, usando camisinha masculina e ou feminina. Aplausos